Não sei agora porque você falando do HMOX. Hoje estamos aqui com mais um vídeo, com mais um joguete, né? Para, para dizer, melhorou. Estamos aqui com mais um joguete onde eu, eu já joguei esse jogo, Sunk the Game, a parte 1 e agora a gente vai jogar a parte 2. Perigo. Aviso: esse jogo tem imagens se movendo muito rápido, colores. Se você tem, é, tem problemas epiléticos, tome cuidado. Tá, ouviu, né, gente? Vamos lá a senha. Ok. É pra mim colocar uma senha. Eu gosto de coxinha com flango. Eu não sei qual que é a senha. Poderes Místicos Opa Sou foda É uma fábrica Puxa, Vai ser difícil Vamos lá então Calma que nesse eu posso morrer Que merda que foi essa? Sério? Gente, eu acho que a gente vai passar um bom tempo aqui. Ai, conseguiu. Meu Deus. Vamos com cuidado então. Eu não, posso explodir aqui a qualquer momento. Eu não tô afim de recomeçar a fase. <risos> ah, mano, esse jogo é demais. O cara que criou esse jogo simplesmente é sensacional, velho. Ai, caralho. Tem mais jogos que ele fez, tipo. Sunk Exe, é um bagulho assim. Depois eu vou jogar. Sensacional, simplesmente isso. Aí, passei. Ah. Morri. Yep. Ou não? Isso aqui é pra me esmagar? É Nossa senhora Vamos lá. Calma que eu sou bom nisso Falei que eu sou bom nisso? Estou começando a ficar com medo. Será que no meio pega? Eu não sei agora, gente. Consegui. E eu vi espinho. Ah, não. Ah, tá. Deixa eu ver. Um espinho aqui e outro ali. Só isso. WTF explodi gente Não Eu vou chorar Não Consegui Esmeralda do Caos. <risos> A emoção dele. Super Sangue. Roubantinho. Hmm? Acabou, gente. Bom, então é isso, né, gente? Esse foi Sank Parte 2. Agora é só a gente esperar a parte 3. E tomara que você... Tomara que eu lance logo, né? Porque a gente joga e final. Bom, então é isso, né, pessoal? Espero que tenham gostado. Deem like, favorito, se inscrevam no canal. Comente o que vocês acharam desse vídeo. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou!